Olá, então eu vou apresentar para vocês o conteúdo que nós veremos no tópico 1. Então o objetivo do tópico 1 é apresentar conceitos, tipos e características e funcionalidades de ambientes de informação. Então a gente vai entender o contexto e a finalidade desses ambientes informacionais, conhecer a missão desses ambientes identificar a importância de ambientes informacionais nos serviços prestados aos usuários e identificar os serviços disponibilizados para cada público desses ambientes informacionais. Então a gente vai entender o que são ambientes informacionais e para que, que eles servem. De acordo com o Valentim 2010, os ambientes informacionais são resultantes dos ambientes organizacionais cujo enfoque é informação. Então, a gente pode distinguir os ambientes informacionais em bibliotecas públicas, universitárias, escolares, comunitárias, especializadas, etc. Então, a gente precisa entender que cada tipo de ambiente informacional ajuda a gente não só a entender a função social de cada uma delas, como também requer um conhecimento mais apurado da comunidade na qual esse ambiente está inserido. Né? Então, a gente precisa entender as necessidades, os interesses e os anseios por informação e hábitos culturais desses diferentes públicos. Então, a gente precisa ter esse conhecimento dessa necessidade desses usuários para que a gente possa estabelecer diretrizes e ações que permita com que a gente alcance os resultados almejados, como o fazer cultural, social e educacional. Então, é... a gente precisa entender também que as bibliotecas elas sofreram uma evolução histórica ao longo do tempo. Então, a gente pode considerar aqui quatro eras. A Era Um, conhecida como tradicional moderna, a era 2, conhecida como a era automatizada, a era 3, eletrônica, e a era 4, digital e virtual. Além disso, pessoal, é importante a gente conhecer o conceito de serviço, porque, não se esqueçam, a biblioteca ela é, por sua natureza, uma organização que presta serviço. Especificamente, serviços de informação. Então, os serviços de informação... É, eles são, por exemplo, o serviço de referência, já ouviram falar? Considerado como o serviço de referência presencial ou clássico, o serviço de referência virtual ou o serviço de referência e informação. Você já utilizou os serviços em bibliotecas? Você já tirou alguma dúvida com o um bibliotecário de referência? Um bibliotecário de referência, ele presta o serviço de referência. E, afinal de contas, o que é o serviço de referência, né? O serviço de referência ele surge no final do século XIX nas bibliotecas públicas norte-americanas. E qual que é a finalidade do serviço de referência? Ajudar os usuários a compreender o funcionamento da biblioteca, responder a perguntas dos usuários, e essas perguntas são das mais variadas, desde como que eu faço para enviar uma carta, até como que eu normalizo meu trabalho acadêmico ou como que eu faço uma pesquisa em uma base de dados, ajudar os usuários a selecionar as obras existentes, né? informar para ele critérios de qualidade para a escolha das melhores fontes e promover e personalizar serviços de biblioteca. Então a gente pode considerar, pessoal, que o serviço de referência virtual ele é nada mais do que um prolongamento do serviço de referência presencial ou tradicional embora ele possa ser tratado como um serviço à parte, né? Então a gente precisa que esse serviço de referência virtual que veio com tudo agora com a pandemia, essa solicitação, ela precisa ter uma resposta rápida, pertinente e de qualidade, beleza? Além disso, pessoal, a gente precisa conhecer uh, serviços e produtos que são oferecidos em bibliotecas. Por exemplo, você já ouviu falar em disseminação seletiva da informação? DSI, você sabe o que que é e para que que serve? Então, disseminação seletiva da informação é um serviço de alerta, de notificações correntes e que dissemina a informação para seu público usuário. Então, por exemplo, numa biblioteca especializada na área da saúde, o bibliotecário ele pode selecionar fontes de informação de qualidade, uh, voltadas para determinado contexto de determinado usuário, por exemplo, um médico obstetra que quer pesquisar, investigar sobre procedimentos e métodos para prevenir hemorragia pós-parto. Então, a bibliotecária faz toda a seleção e dissemina apenas para aquele usuário, aquele interesse daquela informação. Então, é, a gente pode considerar, pessoal, também que houve uma evolução nos serviços de informação, né? A gente pode considerar três gerações que os serviços de informação passaram. A primeira geração, o serviço era manual. A ênfase era na relação entre o profissional que executava o serviço e o usuário. O usuário era muito dependente do bibliotecário para obter informação. A segunda geração, os serviços passaram a ser automatizados. Então, passou-se a dar ênfase em produtos e serviços para a recuperação da informação com automação de parte do processo de disseminação seletiva da informação. E a terceira geração, considerada a geração da internet, a ênfase está em dar autonomia para o usuário sendo que a automação pode atingir a totalidade do processo de disseminação seletiva da informação. Então, eu não dou o peixe, eu me ensino o usuário a pescar informação de qualidade. Bacana, né? E além disso, pessoal, a gente precisa entender uh, qual é a aplicação, quais produtos e serviços são prestados nesses diferentes ambientes informacionais, né? Quais produtos são específicos, por exemplo, de bibliotecas escolares, públicas, comunitárias, especializadas, universitárias e nacionais? E com isso, nós encerramos o tópico da nossa unidade 1.